Obrigado pra vocês todos aí, Neto responde. Pode perguntar o que quiser, valeu? Qual a maior derrota da carreira? Quem é o jogador mais pica do futebol paulista? Pra mim é o Luan. O maior pica é ele. Rui! Ô oh, time ruim. E aí o Corinthians com o Luan, que é uma lombriga desgraçada! É um lombrigueiro! Qual a maior derrota da carreira? Aquela que dói, é o título que eu perdi pro Corinthians em 88, e a medalha de ouro para a União Soviética. Tanto é que é, as pessoas nem sei se têm a medalha até hoje. Eu tenho guardado a minha medalha. Vocês Tem muitas pessoas que não sabem nem quem estavam naquele time incrível. De 88, que a gente fez uma pré-temporada maravilhosa nos Estados Unidos. Esse, esse sonho olímpico ele foi muito mais interessante para mim. Falando por mim, depois de 20 anos com essa medalha, hoje eu sou um atleta olímpico, queira ou não. Então você foi boicotado no São Paulo? Não, eu não fui boicotado no São Paulo, não. Ah, foi com Quando o Baita Amigos. O pessoal tirou a gente de lá, mas a gente fez quatro anos o Baita Amigos lá no São Paulo. Lá no camarote único do Marcelo, foi legal pra caramba. A gente foi expulso do Baita Amigos, a gente foi expulso do Murumbi. Não fomos, Veloso? Tiraram. Não fomos? Não, nós fomos expulsos. Aí, a gente... E aí? Por causa deles? E aí, o que que tem? Qual o problema? Nós fazemos aqui na Band. problema algum. O que que mudou a nossa vida? Nada. No contrário. Melhorou. É... Fala, Crack, quais músicas artistas que você gosta de ouvir? Pô, eu gosto muito de Tears For Feet, Ahá. Edith Biaf, Hã? Eu gosto de Mateus e Cauã, eu gosto muito de jazz, Tchupac, gosto muito de Tchupac, cara, eu ouvi as músicas de Tchupac pra caramba. que Até hoje o FBI ainda não conseguiu prender nem quem matou o Big, nem quem matou Tchupac, Jacur, né? Por sinal, foi na luta do Mike Tyson, né? Os caras não conseguiram prender. É impressionante, né? Os caras chegam na o FBI matou o Bin Laden, uh. achou o Bin Laden e matou o Bin Laden. E não consegue saber quem matou o tio acordo Gosto de Henrique Juliano. meu preferido é o Gustavo Lima. Bota o Gustavo Lima aí. Alê que o seu DJ? Você aparecer, tornado, e minha Gustavo Lima, essa música você se pensou em mim. Quem me viu, se hoje, Só chegar no youtube.com/barracrackneto10, aí você faz a pergunta, e eu vou respondendo para ah, vocês aqui. É. Vamos pô. se inscrever no youtube.com/barracrackneto10, tá bom?